E ó, fogo miséria nos três busão aí, ó. Olha, ficou frenético o bagulho hoje aí, ó. Gente, muito tiro. Invadiram aqui o Polo de Veracruz Como vocês podem ver, tá complicado. Tá todo mundo armado. Não, porra, para parar com essa porra. Bora conversar então, cara! Bora parar com isso! Não, não, não pode sair, não pode sair, mano. Não pode sair daqui.